atenção olha isso aqui ó esse vai ser tipo o meu o meu jogo aí, é, de calma aí gente que estamos tomando Isso não tá totalmente completo mas vai ser um jogo onde vai ter estática do game vai ser bem legal por enquanto vou lançar a demo não tá completo o game o game ainda conta com um dois três quatro cinco personagens aqui habilidades Pode, tem que você jogar e fazer. Enfim. Eu tenho que fazer.